Senhor, bem-vindo ao recrutamento. Oh, cê, acho que porra. Gameplay, entretenimento e diversão: você só encontra aqui. Tem cara aqui, véio. esse cara tá um puto aqui, ó. Que isso, Mas mano? Tem que calma, não, que isso? Ah, direita. Ai, ai, morri, morri, morri, morri, morri. Mata o Rafael primeiro. Mata o Rafael! Meu Deus, o Rafael! Isso, boa! Tô vendo. Lá no outro morro. Lá ah? da frente. Morro lá da frente. Eu tô? Eu tô. Ah, gravei. Olha o oh, cara atrás de mim, meu Deus! Segunda dá. Da... Sai na casa, da casa, da casa, Morto. Ah, tá voltando de novo. Oh. Morto. Que isso? Matou o d 8 o 56, T, G, H, 4 R, G. Até tá que enfim, um jogo onde eu sou bom. Porra, tava cansado já. Bom, que é bom. Fatality. meu irmão, sou um bosta. Ah, gente, acabou com a mão no bot aqui, ó. aí, muito bom, muito bom. É isso é o Brian, é o Brian. É o Brian. É Brian. O Brian. Acelerando, tá rolando pro lado. Pampena de derro não beriram. Nasci uma. Mano, não sei nem mais jogar essa porra, velho. Coloca o pai com o pai em cima. W anda pra frente, S para ah, trás. Nossa, porra. Aí tu tu forçou a bain. Né? Marquês, eu não tô contigo. Marquês, Marquês, Marquês cara. <risos> Meu Deus, eu não acredito. Tem um pau na mão, velho. Afinal, só o cara deitado. <risos> Mas eu acho que não dá bater ter deitado, dá? Caralho, Marquês, não acredito. Tu fez isso tudo. <risos> Ai, caralho. <risos> A luz caiu? Uhum. Que isso, uhum. machucou? qual? Ah! Ah! Ah! que Ah! Ah! Rafael, bota Meu, ali, por favor Eu vou botar Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! é? Verdade, COVID, né? Pera aí. Verdade. Pronto, essa máscara não serve, não. É, a tua boca tá pra fora. Ah, ok. Tem que trocar Bota essa mais máscara aí, cara. Tomara com é rapaz, sou meio em jungle. Tá, No início da pandemia. Tá apertando. Eu... Opa, mais um aqui. Cada um eu tô aqui na frente. Tá Faltando alguém aqui. Ah, tem um cara comigo. Meu pai. Teu, Teu pai? pai. <risos> <risos> Meu pai. Olha o cara lá na agenda, lá, lá, lá, lá. Ali. Tá por causa do de cheiro, porra. Headshot, headshot. Ô, louco, mas que ele matou? Oh, caralho. Que... Caralho. Caralho. Oh, ó, tem cara vindo. Fez em Deus, fez em Deus, calma. Fez em Deus. em Deus. Não, porra, Caralho, lá, que o cara veio olhar? Caralho, oh, sem brincadeira, Vê, cara. Reviveu. revive, revive, ó. Um. Isso, revive, revive. <risos> Mano, que que esse cara. Que isso? mas tá revivendo ainda. Eu tô revivendo. Quando eu era menor, eu ficava brincando com o meu primo no GTA pra ver quem caía em cima do. Pô, legal, cara. Caiu. Caralho. Caralho, que porra é essa, cara? Parabéns. Caiu onde? Mano, que isso, Ali atrás não tá da bem? pedra agachada Recha. Ai caralho, Boa. ele me deu um teacão Vai, tá vai ter cara a costa também, vai ter cara a costa pra caralho Eu acho que ele das costas morreu mano. Eu vou Por tomar aqui oh. me levanta, Tá aí atrás mesmo, aí mesmo Ninguém me é levanta, porra, me levanta, Boa. porra, eu vou morrer nessa ah. <risos> Deixa. Deu, cara. Tá, chegou, louco. Ah, quis eu... Matou Ih, Covid. Moleque Muito bravo, legal. moleque é bravo. <risos> Salvei o geral, velho. Porra, você caralho. acabou com Covid, cara. Mas olhou pro Covid e falou, Uma vai coisa... tomando com geral. Ah, tem holográfico aqui. Tem aqui, ó. 3 aqui ó, Tem mais, tem mais. vamos cara ali. Né? Cadê? Onde? onde Em cima da pedra. Onde? Não nem Headshot. Caralho, Mackenzie, caralho, vai uhum. ser geral, geral.